é aqui ó, pode vir bem perto agora. Vou focar mais não pega o risco assim o redor redondo inteiro dele. Então tá meio inteiro. Vou pegar mais por cima mil ó. Aqui é onde vocês estão vendo. Aqui está um círculo, aonde eu marquei a cabeça do veio.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 não vou deixar do lado, caramba, já tá duro em, não quer nem fincar. agora ó, vocês vão prestar atenção, presta bem atenção, eu estou fazendo sombra, eu vou ter que virar, vai de vir, lá, agora vocês prestem atenção no que eu vou fazer aqui dentro desse, desse, desse redondo aqui, desse círculo, ó,